Aqui no Minecraft Utopia, muitas coisas acontecem sempre e ultimamente vem acontecendo muita coisa ruim e suspeita, como na minha base que apareceu uma pessoa estranha do nada, ou na cidade que apareceu um cara estranho que começou a espionar a base do delete, ou até um exército de bicho estranho que apareceu na casa do apu, fora as outras milhares de coisas que estão acontecendo. E eu pensei o seguinte, já que tem tanta coisa estranha acontecendo, por que não ser responsável por uma delas e dar um pouquinho de risada? Então se você quer ver como isso funcionou, vê o vídeo até o final e se inscreve. Ah, Atenção, atenção. Eu convoco todos os membros de Minecraft Utopia. Oi, que foi que foi? Não precisa gritar. O Aspiro online está comemorando seu aniversário e nós temos um desafio. Pera, o que? Me explica melhor isso aí, velho. O Aspiro online é um jogo pixelizado, hardcore inspirado nos jogos de fantasia, clássicos de MMORPG, tendo tarefas complexas, comunicação e até RP. Que Legal, velho. Então quer dizer que isso significa que dá para me criar um personagem? Sim, você cria um guerreiro único, podendo escolher entre 4 raças e 18 classes E dá pra ficar bonitão, igual eu né? Tá bom, vou criar um personagem, mas depois depois é uma diversão infinita, com mais de 100 habilidades, relíquias e um mundo aberto para você explorar. Batalhas PVP e eventos. Você vai ter coisa para fazer a vida toda. Eventos me fala mais disso aí que tô gostando. Como o Hospital Online está de aniversário, todos vão ganhar presentes em homenagem a seu aniversário, fora que nessa atualização tem vários eventos para comemorar isso como eventos festivos mundiais com baús e auxílios como recompensa em cada fase para ganhar as coisas boas. Evento de guilda no território GXG Eventos de aliança festivo em uma área dedicada E eventos de guilda no mundo aberto com tesouros valiosos Nossa LG, eu achei bem legal, mas eu não tenho computador para jogar Tá tranquilo, mano. O jogo é grátis e tem pra Steam, Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Então meio que não tem desculpa para não curtir esses eventos novos, né? E para melhorar, eu facilitei tudo. É só você descer aqui na descrição do vídeo que vai ter um link para você poder jogar agora. O aspiroline Online link na descrição. No último episódio de Utopia, essa foi a nossa visão final. A gente foi dormir no final do vídeo. Vocês comentaram que apareceu uma coisa estranha no vídeo. Se é o que vocês acham, para mim tava tudo normal, sabe? De qualquer forma, se pode estar estranhando porque eu tô aqui, mas a verdade é que eu tenho novidades e das boas. Pera aí, deixa, deixa, deixa eu, deixa aí. Eu Vamos conversar. Então, você que não tá ligado, essa coisa linda aqui na frente é a nossa base no Minecraft Utopia. Então, eu gosto tanto dela. Sério, na moral mesmo. O único problema dessa nossa basezita aqui, ela é incompleta. Ela é uma base que, na verdade, eu fiz ela pela metade. Eu nunca concluí ela. Eu, eu falo que ela é uma base de Hollywood, né? Que é só a parte que aparece que dá pra ver. Mas isso mudou. Digamos que eu tive umas coisinhas pra resolver aqui em casa. Tava com visita. E eu fiquei com algumas horas livres. Foi tempo demais, vocês não têm ideia. Aí eu aproveitei pra gente finalmente botar a ordem na casa. Agora a nossa base tá pronta. Só falta fazer o interior. Mas... Eu vou mostrar pra vocês. Aí ah, acho que deu pra perceber, mas. Sim, eu tô amando deixar a câmera no vídeo assim. É legal. Motoca, fica aí que eu vou mostrar pro povo o novo interior da nossa base, que agora é completa, né? E tcharam! Olha a nossa base. Obviamente, eu ainda não decorei o interior, mas agora a nossa base existe. É uma base de verdade. Tem parede aqui, mano. Como vocês podem ver, tem várias partezinhas dela que não existia antes, como essa partezinha aqui, ó. Agora tem chão, ela, ela existe. Como a nossa fornalha, que agora tá no local organizado e funcional. Teram nosso abastecimento de lava, um dreno aqui, outro dreno aqui, todas as mesas de trabalhos e tudo mais. E o controlador. Vou até derreti uns ferrinhos pra testar. Também consegui colocar nossas máquinas de combustível aqui. Não é o local ideal, eu quero trocar muitas coisas nessa base, como chão, parede, decoração de interior, iluminação e muito mais. Porém já tá ficando legal, né? Também temos uma salinha de baú que eu coloquei um montão de, de folhinha rosa, eu acho que dá uma, uma, uma cara bem viva, sabe? Bem legal. Tem alguns baús pra gente colocar nosso sisteminha depois. Se fartar espaço, tem mais baú aqui e tem esse quadro bonito. Olha que legal. Eu tentei pegar as cores do quadro e recriar em volta. Eu Acho que ficou uma coisa bem diferente, sabe? Eu gostei e por mais que eu ainda não tenha feito elevadores, tem até segundo andar. tá bem bonitinho, né? A gente tem cozinha Isso significa que no futuro a gente sim vai poder fazer alguma comida melhor aqui. Eu vou planejar para começar a fazer minha própria comida. Que esses hamburgão aqui de um conto, coisa boa não é, né? Então eu quero providenciar a minha própria comida. Até porque tanto a loja de torrada quanto a loja de hambúrguer compram ovo para fazer o pão da minha fazenda particular, né? Então se eu tô enviando um dos produtos principais para fazer as comidas, eu posso pegar uma espada aqui e mandar o lojota-chefe, né? Ou não. De qualquer forma, não temos muita decoração e muita utilidade para salas ainda, mas a gente tem a base. E a parte boa é que é o seguinte, como eu ainda não transferi todos os meus itens para esse sisteminha de baú, eu fiz um jeito pra gente poder ir lá sempre que a gente quiser. Assim, ó, vem nesse quadro mágico e simplesmente anda. Sim, aqui tem uma porta e aqui tem uma parede invisível. Aqui tá nosso galinheiro e todas as nossas coisas que sobrou. Eu vou transferindo tudo pra lá aos poucos. Ah, verdade, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a base. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é de avião. Mano, por que tem um círculo que os alienígenas faz no, na plantação de trigo aqui? Que estranho, né? De qualquer forma, olha só como ficou a parte de trás da nossa base, mano. Que coisinha linda, né? E não só ela, como também a parte da frente. Como vocês podem ver agora da para realmente se chamar de base. É tá uma coisa muito linda, elegante e pânico. De qualquer forma, eu tava pensando aqui, será que o dono da loja de Bedrock já entregou as Bedrocks? É que não tá ligado, eu comprei Bedrock naquela loja de Bedrock legal, né? Deixa eu lembrar aqui. Não, mano, além do cara fazer uma loja ilegal, ele não entrega o produto dos clientes. Vai ter protesto. Bom, <risos> oh, verdade, né? deixa eu mostrar para vocês. Para você que tá vendo meus vídeos de Utopia, tá ligado que essa espadinha bonita aqui que eu fiz é uma espada de dano infinito. E para você que tá ligado no último episódio, eu fiz essa dimensão de um bloco, que por sinal ela vai sumir em algum momento. Eu quero instalar o que tem dentro dela aqui na nossa base. Mas deixa eu mostrar para vocês o que tem nela. O que tem nela é uma mob farm. Ó, oh, os esqueletinhos nascem eu simplesmente derroto eles e para você que não entende o que está acontecendo aqui, essa espada contabiliza quantos mobs eu matei é 214 e o dano extra que eu ganho por isso é de 18.45. E com esses pouquíssimos mobs que eu matei agora, o dano foi para 20. Só que assim, eu pego esses 20 e somo com os outros 5 que tem ali e como qualquer player do Minecraft e qualquer mob tem 20 de vida por padrão. ó viu? Não é todos porque não pega em área, mas se você olhar, o, o mob que eu que eu bater sempre vai estar tá morrendo. Já virou uma espada hit kill. E isso é muito bom, né? Vamos ser honesto. Ó, oh, mas antes da gente prosseguir para pros nossos planos que como eu comentei, hoje eu quero dar uma assustada na galera E participar do vídeo de todo mundo Só que sem eles saberem, né? Eu acho que a primeira coisa que eu podia fazer É simplesmente colocar todos os meus itens no meu sisteminha de baú novo Eu acho que é muito mais legal a gente, tipo, ter os baús aqui expostos Do que ficar, sei lá, os baús jogados por aí ou só escondidos Então eu quero fazer o seguinte eu Quero pegar tudo que eu tenho e passar pra cá O único problema é que essa parede bonitinha aqui vai pro ralo, né? Ah, mas não vai ficar ruim não, pra ser sincero, vai ficar legal Agora a gente vem aqui de boassa, passa pra cá E a gente vai pegar só esses dois aqui Ó, dei bem aqui, vai estar tá nosso sistema Vamos testar, eu vou colocar uma coisa Sei lá, nesse baú aqui, não funcionou Peraí, aí, na real, eu posso fazer o seguinte Ó, eu coloco isso daqui aqui Coloco isso daqui aqui, tá funcionando Boa, isso e isso Prontinho, agora tá tudo ligado Vou colocar duas tábuas aqui e elas estão aqui Boa, tá, o nosso sistema então já está todo Nesses baús, agora o próximo passo É mais legal ainda, a gente vai simplesmente Quebrar esses baús, Pior, Pra ser sincero, tá sendo mais fácil do que eu imaginava Boa, e todo o resto a gente colocou nessas caixitas De papelão, agora a gente só precisa Jogá-las no sistema, que agora é um pouquinho mais fácil Na realidade, mais ou menos assim Foi uma boa ideia fazer isso? Pra ser sincero Eu não sei, <risos> mas o que é muito legal Ver tudo isso aqui de item, é É legal que assim a gente consegue ver os itens sugado para o nosso corpo, né? Aí, ó, foi tudo e tem um montão de baú. Pelo que não entender, a gente gastou metade dos nossos baús. Então, tipo, se der problema, tem mais uma paredinha de baú aqui reserva depois que eu posso colocar tudo de baú de obsidian, já que aqui é tampado, né? Então, bem bom. Estamos tranquilebas agora. Agora eu acho que a gente já pegou tudo, literalmente tudo. Vou colocar minha caixinha de correio aqui, né? Peraí, eu consigo? Ah, não, não consigo. <risos> Sei lá, vai que, né? Eu já tirava essa bege rock daqui, mas não deu. Obviamente, ainda tem muita coisa coisa para arrumar nessa base, mas já tá melhorando bastante. Agora o nosso próximo passo é trocar de roupa, porque se eu quero assustar o povo de utopia, eu tenho que fazer isso bem feito. Até porque para a galera acreditar é dois palitos, que para quem não tá ligado, agora ele não tá aqui, mas tem um cara que anda aparecendo nos meus vídeos direto por aqui. E agora que na base do Apu não tem nada, mas até agora há pouco tinha um exército na frente da base dele. Fora que um tempo atrás tinha um cara que tava andando por aqui o tempo todo. Agora que sei as árvores estão tá mais de boas, mas estava muito suspeito. Se eu não me engano, ele começou a andar perto da base aqui do deletinho. Mas se ele ainda está aqui ou não, eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada, ele estava por aqui assim, olha. Acho que ele foi embora. De qualquer forma, vamos colocar uma fantasia e vamos botar esse plano em prática. Prontinho, trocamos de roupa. Na realidade, assim ela não dá tanto medo, né? Mas agora ela ficou macabra, né? <risos> Bom, eu peguei skin aqui na internet, obviamente, né? E eu fiz um esqueminha aqui no qual quando eu mato um player, eu consigo pegar a cabeça dele. Eu coloquei isso no servidor, peguei minha própria cabeça e tirei. Então, basicamente, quando alguém enviar no servidor e apertar a lista de jogadores, olha lá em cima. Não dá para saber que sou eu. Então é um plano perfeito. Se eu quiser me disfarçar, eu tenho como tirar aqui, ó. Agora, só no sexta ir atrás da pessoal e começar a assustar eles. <risos> Cuidado, hein? Eu posso estar atrás do você. Pronto, estamos na cidade. E, e por precaução, eu botei minha armadura. Não vai mudar tudo assim no mundo, mas já ajuda, né? Vamos ser rápido, porque eu não quero que ninguém descubra a gente. Se eu não me engano, o House tem esse, esse charme aqui, ó. De invisibilidade. É de nível 1, um, né? Nível 1 um é vintão. Cadê minha carteira? Tá aqui, né? então Agora eu tenho invisibilidade. Sempre que eu quiser, eu clico aqui e estou invisível. Significa que eu posso tirar minha armadura. Great, matou Carlin. O matou o Carlinho. O Carlinho morreu! Significa que ele vai estar na base dele. Pera, vamos, vamos, vamos, vamos começar com o Carlinho. Sempre que o Carlinho morre, eu esses bichos que ele tá gravando o vídeo dele, porque os vídeos do Carlinho sempre envolve ele morrer, não sei por qual motivo. Então, vamos tentar entrar na base dele. E eu, eu quero, tipo assim, não quero fazer alarde, eu quero ver o que ele tá fazendo e aparecer no vídeo dele escondido. Ó, tem um policial ali e tem o um Carlinho ali, mas não aparece, né? Não, tá. Quando eu começar a chegar mais perto, eu paro de fazer barulho. aí. Ó, a porta tá aberta. <risos> tem o corpo do Carlinho ali, mano. Tem um gole. Nossa, a base dele é toda escura, né? Deixa eu, deixa eu achar um... Nossa, tem uns, uns, uns bichos aqui, louco. Eu quero me esconder no local escuro. Se bem que o Carlinho... A base do Carlinho é escura porque ele Enxerga, né? Aqui. passar aqui por trás dele, enquanto ele não tá vendo. Eu vou subir aqui. Calma, calma. Eu tô invisível, né? Tô invisível. Tá. O Carlinho não vai ver a gente aqui. Hein? Eu vou ficar bem aqui, assim, ó, observando ele. Então, peraí. Coloca esse daqui. Eu tive a invisibilidade e foi. Ué. Agora foi, agora foi. Tá. Mano. A minha mochila! A minha mochila vai me entregar. Deixa eu tirar ela. Aqui. Pronto. Mano, olha isso daqui. Que macabro, mano. Ó, oh, o Carlinho tá gravando! Ele tá na F5 batendo ali. Mano, é só eu ficar parado aqui. Eu vou fazer o mínimo de movimento possível pra ele nem suspeitar que eu tô aqui, mano. Cara, que da hora. Será que eu vou aparecer no vídeo do Carlinho mano? Ele tá tacando fogo do bicho. O que ele tá fazendo ali, será? Bom, mas eu sei que ele tá gravando, porque nunca no mundo normal o cara ia ficar pulando, no F5 dando tapa, né? Então pra mim ele tá gravando, né? O que será que ele tá fazendo? O problema é que eu não consigo lá ver, né? Pera, ele tá gravando de novo. Ah, aqui eu não apareço, né? Será? Pera, assim, acho que dá pra aparecer. Será que vai? Mano. <risos> Mano, ele nem suspeita, nem na edição ele vai ver isso, tá ligado? É só se vocês forem comentar no vídeo dele. eu acho que até que é legal você fazer isso pra deixar ele meio azucrinado. Ele não vai saber quem é nunca. Será que eu me arrisco e ir mais perto? Eu vou me mexer um pouco, eu vou ficar aqui assim, olha. Aqui, aqui ele não vai ver. Até porque, como aqui em cima não tem nada, ele nunca deve olhar aqui pra cima. Mano, imagina você sai dali de baixo e você só vê alguém assim. Olha o cara, ele tá subindo aqui, mano. Será que ele me viu? Ele olhou pra minha cara e não me viu. Eu vou aproveitar que ele tá lá, peraí, eu vou descer. Eu vou aproveitar que ele tá lá em cima. Ai, eu me dando. Será que ele vai ver? Pera, onde que eu vou? Aqui. Isso aqui dá, deve, deve dar pra me esconder aqui, peraí, tem uma ideia, tomara que ele não desça, tomara que ele não desça, tomara que ele não desça Será que, é que ele me vê? Pera, vou ficar assim, olha, se, se ele me vê eu tiro o capacete sumo Mano, eu acho que não foi uma boa ideia, eu, eu, eu acho que é uma boa ir embora daqui Mano, tá arriscando muito, tá me arriscado Só preciso que ele dê um vacilo, se ele der um vacilo eu consigo escapar Pera, Cadê aquela escrivaninha dele, tá aqui né, eu tenho que pegar mais uma terra aqui, então Pera aí. Pega a terra, coloco aqui, cadê ele, tá ali, não tá aqui, não tá. ele tá matando algum bicho, vou aproveitar agora Aqui, aqui e aqui. Pronto. Aqui agora ele não tá vendo a gente. Ele não tá mais. Tem um bicho voando com ele ali. Olha ali pela janela. Eu vou colocar a cabeça. Pera aí. Tira, tira. Meu Deus, meu Deus. Se ele não tivesse sido atacado por esse bicho, ele ia ter me visto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui na porta. Será que ele vai ser daquele quarto ou não? Ó, oh, eu, vou, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Chega, chega. É, é, muita, é muita pressão para mim. Eu tô ficando doido. Chega, chega, chega. Eu acho que já devo ter aparecido bastante. Ele até morreu! Ai, que deve ter bastante no vídeo do Carlinhos. Vamos para outra pessoa, porque, mano, eu vou infartar. E se o Carlinhos descobrir, ele mexe com gente. eu não quero eu nem me envolver com esse. Gente, seguinte, mano. Carlinhos foi simplesmente um sucesso. E o meu próximo plano é o House. Uh, ele tá na base dele. Ele dormiu. Então sempre que ele tá na base dele. Tá, isso é perfeito. Eu, por enquanto, tô invisível. Chegando lá, eu me posiciono bem. E aí eu apareço, tá ligado? Peraí. Eu vou entrar por aqui. Eu vou entrar por aqui na fábrica dele. eu vou me esconder. Eu não posso fazer muito barulho também, né? O que ele tá fazendo, será? Ele tá mexendo com as máquinas. Pera aí, tive uma ideia. Eu vou ficar atrás dessa máquina aqui. Eu acho que ele vai vir pra cá em algum momento. Daí eu apareço aqui, assim, olha. Bem de relance. Colocar minha máscara, né? Peraí, na real, deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Ó, oh, tive uma ideia. Tô invisível? Tô. Eu vou colocar uma câmera aqui, ó. Daí eu mesmo consigo saber como eu tô. Assim, olha. O House nunca vai ver a gente. Agora é só esperar. Olha isso. Eu nem consigo ver. É só esperar o House vir pra esse lado da fábrica aqui, ó. Ele tá ali, ó. Pelo... Dá para ver o nomezinho dele ali. O truque é eu não me mexer. Por mais que eu seja um, um monstro parado aqui, o nosso cérebro ele, ele tipo não liga para coisa que não se mexe. Então se eu não me mexer, não é para o house ver a gente. Agora então, aguardaremos. Ah, eu tô ansioso. Você quer que aconteça alguma coisa? Tira uma engrenagem Pronto, pronto, pronto, pronto. O house tá vendo, o house tá vendo. Ele passou ali. Será que ele tá gravando? Olha aqui Mano, o Ross aqui do nosso lado Será que ele vai passar por aqui? Consigo ver ele na F5? Consigo, ele tá ali, ó Ah, e o bom é que ele usa fone de ouvido, né? Por causa da indústria então ele não vai nem ouvir nossos passos Eu vou ficar assim agora Mano, o que, que o Ross tá fazendo ali, cara? Mano, eu vou continuar aqui Eu vou continuar aqui oh, Peraí, eu vou tentar passar pra cá Calma, calma Olha ali ele virou pra cá! Meu Deus, ele viu a gente? Calma, ele tá ali. Eu tenho que tomar muito cuidado para ele não ver a gente. Assim, que aqui. Pronto. Ele foi pro outro lado. Mano, ele colocou madeira literalmente onde a gente tá. Pera, eu preciso passar pro outro lado. Calma, ele tá no bom. Eu só preciso esperar ele bobear. Ele tá gravando, ele tá na F5. Pera. Se eu ver ele fazendo aqui sim, de novo, é que ele vai estar tá na F5. Eu vou passar correndo daí. Ele tá guardando coisa na caixa. Vai, mano, bota na F5. Eu sei que você vai colocar na F5 em algum momento. Vai. Tá, ele tá quebrando as caixas. Nossa, o. Eu... Mano, que hoje Ele sempre grava olhando para cá. Calma, ele tá na F5 ou não? Tá, passa, passa. Tá. é ele. Não olhou para cá. Ele não olhou para cá. Significa que ele não viu a gente. Vamos para esse lado aqui da indústria dele, mano. Olha isso daqui. Olha o quão pouco, mano. Do céu, tá aparecendo só nossos olhos aqui. O nunca vai ver a gente aqui. Mano do céu. Eu tô ficando tenso Eu estou ficando louco. Que... Nossa, eu queria tanto que ele desse uma olhadinha para cá, mas não vi. tá ligado? Eu queria tanto que ele desse uma olhadinha para cá, mas e se ele vê? Ele olhou para cá. Ele passou por aí. meu Deus. Calma, ele foi embora, vamos, vamos passar, vamos passar. Tô invisível, tô invisível, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Chega, chega, chega. Por aqui já foi, mano. V vamos para outro lugar que eu já tô ficando louco. Não, não. <risos> Tomara muito que tenha aparecido no vídeo deles, mano. Tomara muito. Gente, tô em mais uma base, estou na base do delete. Eu vi que o carro dele não tava aqui e eu vi ele pela cidade. Eu passei em casa, peguei uma pera lá do fim e o meu plano é trollar o deletinho. Ele tá por aqui. Tem o Albert esse aqui, tem uma porta estranha. Eu vou subir aqui, olha. Eu percebi que quase tudo que o Dolete tem tá nessa área. Então, o meu plano é me esconder nela. Assim, olha. Deixa eu ver como que fica. Mano, o não vai me ver nada. Eu vou ficar aqui primeiro. Porque se o vier vir pra base dele, ele vai vir pela porta principal. Daí, aqui ele nunca vai me ver mais. Que horror! Imagina se tá vendo o vídeo do tá ele entrando na base e aparece essa cara aqui. E quando ele entrar para cá, eu mudo. Então, agora, bom. A qualquer momento ele vai voltar pra base. Só a gente esperar. <risos> olha ali, ó. Olha lá. Olha lá o menino. Ele tá vindo. Ele tá chegando. Ué? Pra onde ele foi? Ah, ele tem tá um andar subterrâneo. Tá, ele voltou, ele passou pra cá. Agora deixa eu ficar assim aqui, ó. Mano, que horror. <risos> mano, imagina você tá vendo um vídeo e aparece isso no vídeo da pessoa, mano. Que situação, cara. Mano, ele tá mexendo alguma TNT ali. O que, que é aquilo ali? Tá, ele entrou na máquina compacta dele. Será que eu mudo de lugar ou continuo aqui? Não, eu vou continuar aqui, eu vou continuar aqui. Acho que parece um local bom, né? Não dá pra ver tanto assim a gente. Eu acho que tá bem escondidinho. Ó, ele voltou, ele voltou. Tá. Pera ali o que ele tá fazendo ali. Ele trouxe um balde da água. Tá mexendo no sistema. Ele tá falando com o Cobbett É, ah, ele tá falando. Teoricamente, ele tá falando com ele É pro eu aparecer no cantinho, né? Ou não Não sei Eu, eu, eu não tô confiante aqui na base do leste Tá com cara de problema isso Aqui é um local muito É muito é um local muito, muito apertado aqui É muito, sei lá Onde ele tá vindo? Ele tá vindo pra cá? Espera Ele entrou na porta secreta dele eu, vamos, vamos aproveitar a oportunidade pra, pra ir embora Pera aí Pera, deixa eu ficar invisível Tirar a máscara e vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Aqui vai dar problema Aqui vai dar problema Que insano Eu posso também meio macabro Mas pelo menos com a boia De Flamingo Com a pantufinha de gato E com o chapéu de paia Eu fico mais, mais, mais de boa, né? <risos> Bom, agora só não essa saber o que vai acontecer. Mano, eu podia ter me aproveitado daquilo para entrar no cofre do Delete, né? Quem sabe eu tente de novo ah, uma ideia boa, né? De qualquer forma, agora a gente só precisa esperar o tempo passar e assustar mais alguns deles. Top das estrelagens. <risos>